Olá a todas e a todos. Iniciando o vídeo 2 da parte 1 um da aula de destilação contínua com refluxo. Nesse vídeo vai ser tratada a discussão sobre a linha de operação da retificação e do esgotamento. Então, A linha de operação ela vai ser sempre obtida a partir de um balanço de componente ou de um balanço de energia. No caso das seções de retificação e de esgotamento, as linhas de operação são obtidas a partir de balanço de componentes. Então, tomando como referência aqui esse volume de controle, que delimita bem aqui a, a seção de retificação, a gente vai ter como corrente de entrada V de composição yn 1 e saída a corrente L de composição xn e também o produto deste lado de composição xd. Então, o balanço de componentes simples aqui, equação 5, Isolando yn mais 1, a gente obtém aqui a equação correspondente à linha de operação da retificação. Mas a gente pode fazer aqui uma manipulação nessa equação para tentar trabalhar com ela em relação à razão de refluxo. Pela definição, razão de refluxo vai ser uma relação entre a quantidade de líquido que retorna para a coluna e a quantidade que sai como produto deste lado. Obviamente, Quanto maior for a razão de refluxo, significa que maior é a quantidade de líquido que retorna para a coluna e, por consequência, a gente vai obter uma coluna com menos estágio de equilíbrio, já que a gente vai proporcionar um maior contato entre líquido e vapor. Então, com base na definição, a gente pode substituir a equação 7 na equação 6 e chegamos à equação 8, que é a mesma equação, porém agora a gente tem aqui a razão de refluxo na equação, Razão de refluxo é uma variável que normalmente é definida em projeto, então, por isso, a importância de a gente também trabalhar a equação em termos de razão de refluxo. Né? Se a gente avaliar o que vai ocorrer na prática, né? se a gente plotar essa equação num gráfico de composição xy, a gente vai ter a linha de operação, que é essa linha vermelha, e a gente vai ter, acima dessa linha de operação, uma linha de equilíbrio. Né? Aqui a gente tem uma fração, uma parcela, né? um trecho do gráfico. Essa linha de operação continua aqui, né? e essa linha de equilíbrio também. Então, a gente pode fazer uma analogia dessas duas figuras avaliando da seguinte maneira. Esse ponto azul que está sobre a linha de operação é um ponto do estágio N, em que a gente vai ter um líquido de composição XN e um vapor de composição YN 1. Observem que representa exatamente as correntes de passagem, então, qualquer ponto sobre a linha de operação é obtido a partir de balanço de massa. Enquanto que aqui, ó, no ponto vermelho, que é esse ponto sobre a linha de equilíbrio, a gente vai ter um líquido de composição Xn em equilíbrio com o um vapor de composição Yn. E se a gente observar, a gente tem aqui ó, correntes que estão em equilíbrio. Então, correntes que saem de um mesmo estágio são correntes que apresentam relação de equilíbrio. E por isso, qualquer ponto que a gente avaliar dentro dessa coluna, a gente vai encontrar esse ponto sobre a linha de equilíbrio. Assim como se a gente considerar em qualquer outro ponto dessa coluna corrente de passagem, a gente vai encontrar esses pontos sobre a linha de operação. Então, a gente pode alterar as equações 6 e 8 para generalizar essas equações para qualquer ponto dessa coluna. Então, a gente simplesmente suprime os índices e a gente generaliza as equações para a linha de operação na retificação. Nessas equações, a gente vai ter aqui o coeficiente angular L sobre V e R sobre R mais 1 e o coeficiente linear D sobre V vezes xD e xD sobre R mais 1. A gente pode representar essas equações num diagrama xy, e a gente vai ter aqui, ó, seria essa linha correspondente à coloração vermelha. Então, essa linha de operação teria um coeficiente angular r sobre r mais 1 e interceptaria aqui a ordenada em xd sobre r mais 1, ou d sobre vxd. Para a seção de esgotamento, a gente faz a mesma análise, porém, agora o fundo da coluna. Então, a gente, ao invés do condensador, agora a gente considera o refervedor. A gente vai ter aqui, como corrente de entrada, L barra de composição XM, que é o líquido que está descendo do prato M, e está saindo o vapor que está subindo e vai entrar no prato M, que vem lá do prato M mais 1, por isso tem composição YM mais 1, e também a gente tem a corrente WXW, que seria a composição dessa corrente de produto de fundo. Então, o balanço nessa seção fornece para a gente a equação 11, isolando o ym mais 1, a gente obtém a equação 12, que é a equação considerando esse volume de controle. Então, assim como a gente fez para a retificação, aqui para o esgotamento a gente pode generalizar essa equação e ela pode ser aplicada para qualquer ponto abaixo do prato da alimentação, ou seja, para qualquer ponto da seção de esgotamento. Então, assim como a gente fez para a seção de retificação, a gente pode alterar a equação 12 de modo a generalizar essa equação, suprimindo os índices das variáveis x e y. Então, se a gente plotar a equação 13 num diagrama x e y, a gente vai obter uma reta semelhante a essa reta verde aqui no gráfico. Então, a gente teria né, essa curva representando a linha de equilíbrio e a linha verde representando a linha de operação do esgotamento, cuja inclinação é L barra sobre V barra e o coeficiente linear menos W sobre V barra. E aqui a gente fecha o vídeo 2 da parte 1 um da aula de destilação contínua com refluxo.